Magnólias Uma mãe que perde um filho Entra em um trabalho de parto ao revés Dor da partida É pra essas mães Magnólias, despetaladas Perdem seus filhos todos os dias Para as coisas ditas da vida Ditas que se instalam de mansinho Ditando suas mazelas Deixam seu rastro pelo caminho Dita que sibila o um chicote no lombo do negro. Dita que tortura artista clamando por voz. Maldita que hoje faz a bala perdida encontrar um caminho no corpo do jovem da favela. Dita, dita, dita desprezível, ditacuja atroz hipócrita, mesquinha e pequenininha, você não vai mais continuar roubando o perfume das nossas magnólias. Momentos como esse, né, que o poesia de esquina nos proporciona, são momentos que realmente têm um peso imenso, né, para nossa sociedade, para essa comunidade e principalmente para o momento político que nós estamos vivendo. O PT um verdadeiro vexame Se tiver em perigo, a polícia não chame Exército na favela que se dane E a fronteira cercada de arame O que passa vem enxame Brasil, deixa o AME Ah, e pede para sair do trame Mulher no poder, mulher em outras esferas, ela incomoda demais. Então a Chota, o sarau, poesia de Esquina tá aí para mostrar que as mulheres estão dominando a parada. Poesia de Esquina é uma cena super importante, né? Como todo Saral que acontece no Rio de Janeiro, é o um momento que as pessoas se reúnem para mais do que falar poesia, mais do que para se ver, para fazer política. Todo sarau é um espaço político. É um espaço de encontro em que as pessoas elas se manifestam na sua expressão é, mais poderosa possível. Eu sou filha do quilombo, eu sou uma quilombola. Na minha alma ainda guardo o sofrimento de outrora. Bato no peito com força, com raça e determinação. Quilombo viverá dentro do meu coração. Com sofrimento e dor, o negro se valorizou já é médico, professor, presidente, deputado e senador.